então gente vamos lá vamos bater um papo aqui bem rapidinho para eu explicar para vocês o que que é o negócio da do porque muita gente tem a falsa impressão e a pessoa acredita que é só vender óleo não não é só vender óleo tá quando você entra para do terra você é convidada para trabalhar numa empresa primeiro maravilhosa uma empresa que é completamente diferente de tudo que você já viu com relação a este modelo de negócio né, que é de, de marketing multinível é, é uma empresa que trabalha com preocupada com a saúde das pessoas porque todo o produto que a do terra ela produz é natural é 100% natural existe um um selo que garante que ele é 100% puro ou seja não vai fazer mal para você pelo contrário, ele vai te ajudar é, em diversas situações que você tem aí na tua saúde, né? Se você, trabalha, se você tem é, é, ansiedade, se você tem rinite, se você tem coriza, se você tem dor, fibromialgia. Então, para todos os probleminhas que a gente tem aí físico e emocional, tem um óleo que pode ajudar você, que pode... É, te trazer um acalento naquilo que está te incomodando, naquilo que te machuca, né? E além disso, é um modelo de negócios que é para você poder trabalhar e ter uma renda extra e principalmente ter uma renda principal. Como que funciona do Terra hoje? É, você entra né, pro time de, de algum líder, pode ser o meu, claro, você entra entrando para o time você começa a vender né o produto e aí o teu cliente você tem duas opções ou você compra o produto e vende para o cliente ou o próprio cliente cadastra como cliente preferencial e ele mesmo compra o produto o que, que é bom nisso tudo? É bom que você não precisa ter estoque nenhum, você não tem que ter estoque de produtos, como muitas outras empresas é, pedem para que você faça, né? Um pequeno estoque em casa que é para você poder vender, porque quando tem a pronta entrega la la, aquela mesma velha história, né? Que quando você tem produto a pronta entrega. Muitos produtos é muito mais fácil de vender. De fato, é mais fácil de vender. Só que você não precisa ter tantos produtos assim. Você pode selecionar lá os produtos que você mais vende, você fazer um blend dos produtos que você mais vende. E aí sim, você vai lá e faz um pequeno estoque desses produtos. Mas o que é legal assim do, do modelo de negócios? Você cadastrou uma pessoa, né ou você cadastrou o cliente, o cliente passa a comprar, porque ele não tem custo nenhum. Então, e além dele não ter custo, ele vai comprar com desconto, porque ele tá comprando direto da do Terra. Não tá comprando de você. Você foi a pessoa que explicou para ele, que abriu o caminho, né? Que ajudou ele com aquela particularidade, com aquela ansiedade, com aquele probleminha que ele tinha. Ele se encantou, porque todo mundo se encanta pelos olhos. E você foi lá e cadastrou essa pessoa, como cliente preferencial. Essa pessoa, sempre que ele quiser fazer um pedido a vida inteira você vai receber um comissionamento por este pedido isso é a do terra que paga para você pelo fato de você ter aberto o caminho ter trazido esta pessoa e essa pessoa passar a ser cliente da do terra e quando você começa a ter carreira na do terra aí a brincadeira começa a ficar legal porque aí você ganha além da, das vendas sobre essas pessoas que estão abaixo de você você ainda tem bônus é muito interessante então se, se isso te encantou se isso te chama atenção e você quer conhecer um pouquinho mais sobre esse mundo que é a do Terra sobre os óleos essenciais então clica na minha bio do Instagram ou clica aqui embaixo mesmo vai ter ali entre para o meu time ou faça parte do, do meu time Alguma coisa assim que eu ainda tô pensando como que eu vou fazer. Que aí, é, você vai entrar em contato direto comigo e eu vou te ensinar como que eu tô fazendo. Eu vou te ensinar algumas coisas que eu tô fazendo pra construir essa carreira na Duterra, que é uma carreira é, longínqua, né? Porque ela é vitalícia. Isso também é muito interessante, é uma carreira vitalícia. Então, você vai ganhar, você vai ter direito a esses ganhos aí, para sempre então se você quer fazer parte disso né se você quer ajudar as pessoas a terem saúde se você quer ajudar os seus familiares as suas amigas seus amigos e você enxerga nisso tudo também um negócio além do propósito porque o propósito é muito importante tem muita coisa na, no modelo de negócio na carreira do Terra que é incrível, é simplesmente maravilhoso e eu vou falar uma coisa pra vocês muita gente já me conhece eu tenho aqui o meu canal do Youtube que tá com 54 mil inscritos mas eu já tive 65 mil parei, eu parei um pouco com o empreendedorismo né? porque eu queria me, me achar eu queria encontrar a do Terra né? agora eu tô retornando então você já sabe, quem me conhece sabe que eu trabalho muito com empreendedorismo eu nunca vi nada igual a do terra nunca vi gente então se você quer entender um pouquinho mais vem falar comigo tá bom um beijo tchau